Bom dia, seja bem-vindo a esse canal, é o canal do Marco, meu canal. Eu sou o Marco, prazer. Eu ando percebendo umas coisas interessantes, cara, no, no YouTube e na sociedade em si. Eu utilizei esse canal para gravar alguns tutoriais sobre jogos, né? Uma coisa irrelevante na vida das pessoas, uma coisa que as pessoas utilizam para recreação e para distrair a cabeça, beleza? É, eu pego problemas das pessoas, por exemplo, a pessoa tem algum problema, tá passando fome no jogo. Aí eu venho aqui e gravo um tutorial ensinando como ela pode caçar e, e conseguir alimento para matar sua fome no jogo. Não na vida real, tá? Lembre-se que é um jogo. Ok, eu peguei esse exemplo e mostrei pra você, né? A pessoa tem um problema da fome... E eu dou a solução da caça As pessoas Vêm no meu vídeo E ao invés De solucionar os problemas que elas têm Elas pegam A solução que eu dei E inventam problemas Para acabar com a minha solução cara. Ou seja Para cada solução que eu dou As pessoas inventam Um problema Quando na verdade As pessoas deveriam Inventar soluções para os problemas Mas eu não sei por que isso acontece As pessoas estão inventando problemas para soluções Cara Que loucura Que loucura É isso Eu só queria dizer isso nesse vídeo Muito louco esse comportamento das pessoas, cara Sabe Parece que eu estou no manicômio Caralho é isso, valeu.